Nossa palavra sim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 certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação.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 pela reflexão e também pela oração e pela penitência. Tudo isso, toda a prática quaresmal, devem nos levar a sermos mais santos, a sermos melhores, a sermos pessoas de bem, a purificar-nos, nesta vida, tendo em vista a vida eterna, todas as vezes que nós buscamos viver as três práticas quaresmais, seja dentro da quaresma ou seja durante o ano, nós estamos nos purificando. Oração, penitência e caridade Estas três práticas tão faladas durante a quaresma Devem estar presentes na vida do cristão sempre Não só durante os 40 dias Durante a quaresma Nós somos convidados a vivermos estas três realidades De maneira mais intensa Porque... Não podemos entrar na vida eterna de qualquer jeito, nem nos será permitido, por isso o tempo é agora, o lugar é aqui. E hoje a palavra de Deus expressa claramente esta urgência. De nós vivermos uma vida santa neste mundo. Porque nós não sabemos o dia e a hora que nós seremos chamados no tribunal de Cristo. Então, o evangelho de hoje é uma explicação maravilhosa. Sobre esta realidade da caridade. Jesus explica. E por isso nos conta uma parábola. Dois homens. Um era muito pobre. Chamado Lázaro. Este homem vivia mendigando. E além de ser pobre, era também doente. Ao ponto dos cachorrinhos andarem com ele. E ficava nas casas pedindo o que comer. É uma triste e dura realidade que existe até hoje. Quantas pessoas pelo mundo, nesta mesma situação, precisando de um pedaço de pão, precisando da generosidade dos outros. E outro personagem que nós não conhecemos o nome, mas que era muito rico, que se vestia com roupas luxuosas. E que esbanjava a comida e a bebida todos os dias fazendo festa. Quer dizer dois opostos. Um que tinha muito e outro que não tinha nada. Um que poderia escolher o que ia comer. E o outro que só comia quando alguém generosamente dava alguma coisa. Também existem pessoas assim. ricas, que tem de tudo, que se veste bem e que deixa somente as migalhas para os necessitados. As migalhas. E é exatamente este o ensinamento de hoje. Ambos morrem. Quer dizer, a morte chegará para quem tem e quem não tem, para este ou para aquele, para todos. O rico morreu e foi sepultado, com certeza foi homenageado, com toda a pompa, com todo o reconhecimento social, e o outro. O pobre, morreu, mas foi levado para o lugar santo. Aquele que não tinha nada, aquele que além de doente vivia das migalhas, agora recebe consolação do céu. Estar no seio de Abraão para o povo judaico era estar no paraíso, era ter sido salvo. E o pobre chamado Lázaro estava então salvo. Salvo porque durante sua vida sofreu tanto, foi tão humilhado, que pelo menos depois de morto, pôde viver uma vida prazerosa, ou melhor, pôde receber toda a consolação pela eternidade. E o rico que não se preocupou em ajudar, em colaborar, em tirar aquele Lázaro da situação que vivia devolvendo a dignidade para aquele semelhante, foi condenado às chamas eternas. É interessante perceber que aqui se destaca nesta parábola, não porque um tinha muito e outro tinha pouco, mas foi levada em altura de reflexão por parte de Jesus, a capacidade que o rico teve de não ver a pobreza do seu próximo em sua casa. Para ele satisfazer suas necessidades luxuosas, estava de bom tamanho. Mas o coitado do Lázaro que ficava ali, não ganhava nada a não ser migalhas, resto. A capacidade do rico foi de usufruir e não partilhar. Quer dizer, uma capacidade pecaminosa, desonrosa. Totalmente contra o mandamento do amor de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então isso foi o que condenou este homem rico, não porque ele tinha roupas, não porque ele tinha comida digna, mas porque ele não olhou para a necessidade do semelhante, ele não teve a delicadeza humana de tirar alguém que estava ali perto dele da fome. Ele poderia ter feito muito por Lázaro. E depois de morto, ele poderia estar junto com Lázaro no seio de Abraão. Mas o egoísmo, a, a, a, esta, este orgulho, esta rompança do rico, foi o fim da sua salvação. Não sensibilidade diante da necessidade do outro. Totalmente omisso. Focado nas satisfações e se esquecendo de ser generoso em vida. E pelo jeito que nós vemos aí, não era só ele que tinha esse comportamento. Ele também tinha irmãos. Os irmãos... Pelo que consta no texto, também fazia a mesma coisa. Não estavam nem aí para os necessitados, só pensavam em si mesmo. Ao ponto dele pedir, manda então Lázaro na casa do meu pai, avisar os meus irmãos, para que eles não tenham a mesma sorte que eu. Abraão foi categórico. Eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles que escutem. Quer dizer então, que este homem rico, também poderia ter se convertido em vida. Poderia ter ouvido sobre os mandamentos da lei mosaica. Poderia ter ouvido a voz dos profetas, mas não se preocupou. Com a vida religiosa, estava muito ocupado com suas festas. Lázaro, consolado, feliz, agora no paraíso, sendo assim, eternamente unido a Deus. Sabe que esta parábola de hoje deveria ser refletida por todos nós, palavra por palavra, para que nós também não tenhamos comportamentos como este rico do Evangelho comportamento egoísta, mesquinho, egocentrista. Tudo isso ele era. Por isso ele foi condenado ao inferno, ao lugar das chamas eternas. E esse deve ser o nosso maior medo, sermos condenados eternamente. Não é pecado ter comida digna, não é pecado ter uma casa digna, pecado é a gente não saber partilhar, pecado é... Nós olharmos para o mesmo que nós, ali a nossa carne na vida do outro, no nosso semelhante. E não estendermos a mão para oferecermos um prato de comida pelo menos. Isso é pecado e grave. Pecado é, é a gente dar um que não está ouvindo alguém bater lá na porta. Em... Ah, é, deve ser alguém, algum um alcoólatra, deve ser algum mendigo. Ah, não vou nem sair lá na frente. Isso é pecado, grave pecado de omissão, que não pode acontecer na nossa vida, se nós queremos a salvação. Então hoje nós vamos pedir esta graça a Jesus, que nós tenhamos no coração muito amor. Ao ponto de olharmos para o nosso semelhante, seja ele rico ou pobre, seja ele alfabetizado ou não alfabetizado, saber que ali está a presença de Deus, saber que aquela pessoa é amada por Deus, saber que ela pode ser uma chave para abrir o paraíso para nós. Se nós soubermos fazer algo de bom para ela, seja materialmente, seja espiritualmente. Às vezes o que a pessoa está pedindo, não é apenas um troquinho, um salgado ali no, na padaria, um pão. Às vezes o que ela precisa é alguém que olhe para ela, não como se ela fosse um animal, mas como ela é gente. Alguém que olhe e diga, boa tarde, o que, que você precisa? Olha, eu não tenho tudo isso, mas eu tenho isso aqui, pode ser? Só esta educação de tratarmos o outro, isso já tem um grande valor diante de Deus, porque todos nós somos iguais. Gente da gente, de carne e osso, que sentimos alegrias, que temos tristezas, que sentimos fome e sede, que sentimos sono, que sentimos dor, todos nós diante de Deus somos iguais. Mas no momento do nosso julgamento, aquilo que não fizemos de bom. E aquilo que deixamos sem fazer direito, será pesado ali. Então hoje, pensando na realidade quaresmal, vamos pensar também na nossa vida, nas nossas atitudes. Como estamos sendo? Somos generosos? Aprendemos tantas coisas boas do evangelho. Ouvimos tantas vezes na missa, ensinamentos. Precisamos usar tudo isso. Precisamos colocar em prática todas as verdades que ouvimos do Evangelho. Então, sim, seremos salvos pelo amor que nós expressamos pelos outros. Que assim Jesus nos ajude para também um dia... Estarmos com ele eternamente vivendo as alegrias Vamos ficar em pé e vamos apresentar as nossas preces ao Deus da vida